São décadas de, de, à espera e de promessas não cumpridas. Desta vez nós não estivemos aqui a fazer nenhum anúncio, nós estivemos, vamos a consignar, a obra está consignada, é entrega ao privado, ela vai ser feita e por isso é muito importante para a população de Cascais finalmente ter uma linha modernizada. A seguir podermos receber novos, novos comboios, esse é também o que já foi lançado o concurso, eles vão demorar ainda algum tempo, chegarão em 2026, mas, já, mas o concurso já foi lançado, está em curso. Uh, e depois a ligação também, uh, no futuro, da linha de Cascais à linha de Cintura e, portanto, deixarmos de ter uma linha isolada do resto da rede ferroviária nacional. Portanto, há aqui vários objetivos, uh, mas hoje aquilo que lançamos é a modernização da infraestrutura da linha de Cascais. Devemos ser cautelosos né, naquilo que nós uh, dizemos. E, portanto, neste momento, uh, hoje, uh, nós consignamos uh, a obra de renovação e modernização da linha de Cascais e, portanto, ela vai se iniciar. Está no Plano Nacional de Investimentos 2030 e no Plano Ferroviário Nacional a ligação à linha de cintura, que ainda não tem planeamento, não tem calendário, e, portanto, mas é um objetivo que está já identificado e assumido, mas obviamente há ainda muito trabalho para fazer, porque mais uma vez, ligando ainda a outro assunto, a capacidade orçamental e financeira do Estado português não é ilimitada e por isso nós devemos ir fazendo Uh, concretizando os nossos objetivos com a cautela que, que, que as condições orçamentais do país uh, exigem.